Salve! Sou Marco Querini! Acordei já hoje de manhã cedo, meu aniversário. Todos os dias eu comemoro aniversário, só o fato de eu poder estar respirando todo dia. Para mim, é uma comemoração, é um aniversário. Mas hoje, em específico, é a data que eu nasci. Hoje eu estou completando 48 anos de idade. Pode não parecer para alguns, mas já são muitos anos vividos e ainda espero ter muitos mais anos saudáveis para poder experimentar. Como vocês já devem ter percebido, Praticamente todos os dias eu deixo um vídeo de sacada em que eu falo sobre como fortalecer a mente, ou falo sobre como funcionam as nossas sinapses mentais, ou a fisiologia do corpo, como fortalecer os pensamentos, como ter uma mentalidade forte, e inclusive sobre tecnologias que a gente pode utilizar para justamente hackear a mente e deixá-la ainda mais forte. Só que hoje eu tenho um presente para você. Eu postei uma palestra, uma palestra que é a arte de superar a si mesmo. Eu ministrei essa palestra junto com dois amigos que também são empreendedores e são empresários de sucesso e lá a gente descreve o que, que acontece com o ser humano, o porquê que o ser humano ainda é um escravo de determinados pensamentos e como esses pensamentos são os agentes causais que influenciam o nosso destino e que muitas vezes impedem que a gente alcance os nossos grandes sonhos, os nossos grandes propósitos. Muito do que ocorre dos desentendimentos entre a raça humana, entre os povos, está relacionado a essa parte psicológica, a como determinados pensamentos começam a se engendrar dentro da mente, alterar o comportamento psicológico da pessoa, causando tantos distúrbios, tantas guerras, tantos desentendimentos e tantos problemas. E nessa palestra você tem a oportunidade de poder um po entender um pouco mais, não só essa ciência que eu estudo, que se chama logosofia, mas entender por que, que o conhecimento de si mesmo pode influenciar na transformação de uma nova humanidade, de um novo mundo. É uma palestra de uma hora e 18. Talvez você possa. não tenha interesse. Se não tiver, não tem problema. Essa é uma palestra para as pessoas que realmente querem causar alguma transformação no mundo. Essa é uma palestra, é um tipo de conhecimento para quem tem quietudes, que quer saber por que veio aqui à Terra, qual o motivo. Por que objetivo está aqui? Qual o grande significado maior dessa existência? Então, se você quer assistir esse tipo de conteúdo, esse tipo de saber que pode não só transformar vidas, mas com a sua própria realidade, não perca essa oportunidade. Esse é meu presente para você. Forte abraço e até o próximo vídeo.